Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos dar início a mais uma leitura para o signo de peixes. Então vamos lá. Como está o momento de peixes? Uma xícara de chá, rainha de espadas e vamos complementar. As de Paus Nove de Ouros E já vou trazer também uma mensagem do Oráculo nave espacial. Ok, deixa eu dar uma arrumada. Peixes, a carta uma xícara de chá é uma carta que traz um relaxamento para que haja espaço para a atenção do momento atual. para que você esteja mais racional, atento. E caso você já esteja assim, talvez esteja faltando um descanso mental para colocar as ideias em ordem, abrindo espaço para enxergar os pequenos detalhes. Porque novas oportunidades Estão aí para você enquanto você está procurando por elas. Compreende? Basta não racionalizar tanto para você sentir a inspiração que circula o tempo todo. E você pode fazer isso olhando para o que você já criou e já conquistou, fazendo técnicas de agradecimento para o que está em sua volta, atraindo mais do mesmo, nessa energia de gratidão e de confiança. Porque é como se alguma coisa estivesse tirando seu foco, a sua fé e confiança na vida, fazendo com que haja muita razão e pouca percepção. E sem o sentir, você fica quebrando a cabeça. E há um recomeço aqui de alguém que vai viver os resultados investidos, momentos bons, e independência, os caminhos estão abertos, então acalme o seu coração. E a carta do oráculo, nave espacial, não tenha medo de cantar, não tenha medo de seguir em frente, recomeçar quantas vezes forem necessárias, não tenha medo de ser você. Mesmo que falem para você diminuir o ritmo da sua alma, acredite que você pode. E quebre essas crenças limitantes em forma de barreiras mentais para a sua vida fluir, tá bom? Gratidão.